Apesar do desmantelamento do partido do suco de laranja, essa terça-feira foi de otimismo, especialmente devido ao avanço do projeto de lei que distribui os recursos dos leilões do pré-sal entre estados e municípios, a famosa sessão onerosa, que agora segue para o plenário do senado em regime de urgência, o que poderá finalmente destravar o andamento da reforma da previdência. Para quem não se lembra, governadores e líderes no Congresso fizeram um acordão para que a votação em segundo turno da reforma da Previdência só fosse iniciada após a aprovação dessa sessão nerosa. A dúvida que fica agora é com relação à briga interna entre Jair Bolsonaro e o seu partido, PSL, que no dia de hoje já obstruiu uma medida provisória do Bolsonaro e poderá trazer mais dificuldades para aprovação não só da reforma da Previdência, como também das demais reformas tão necessárias a esse país. Lá fora, a disputa comercial entre Estados Unidos e China deu uma pequena trégua hoje, com as autoridades chinesas confirmando os avanços feitos na última sexta-feira. Nesse cenário, o Ibovespa confirmou a sua quinta alta consecutiva, voltando aos 104.489 pontos. Para amanhã, é bom ficar ligado na divulgação dos números de venda no varejo nos Estados Unidos e no famoso Livro Bege, que é um dos mais importantes monitores da economia norte-americana. Por aqui, a FGV divulgará os dados de inflação medidos pelo IPCS e pelo IGP-10 mensal. Então, fiquem ligados! E esse foi o Otário Invest de hoje, com os principais acontecimentos no mercado financeiro no dia, de forma rápida e sem frescura. Fui!